E aí, minha querida? Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Não sabe quem é, Fudeu. É o meia-noite. É. Não é, não, aí, tá vendo? Que? Não é o meia-noite? Se fudeu, a gente tá, a gente ah. tá agora tá fazendo teste. É o Zé, então. É o Zé. É o Zé, é o Zé. Ah. Ah. Não, pelo menos acertei na segunda. É porque você andava tão sumido, Zé. Eu achei que a probabilidade era pequena. Então, né? a probabilidade é pequena mas ainda é provável ainda é provável ainda já existia como uma das relações na prova de múltipla escolha mas é, pois é eu fui do meia-noite que era uma é muita escolha né era mais aqui, presente é, o médio aqui aceita tudo né uhum. <risos> não tudo não tá tô, não, não sei tudo, tudo tudo tudo é muita coisa é, eu gostei do não sei na frente, não sei, dá uma certa liberdade para ele, né? Tudo é muita coisa, mas eu não sei, né? Não sei, não sei, mas muito é. disso, respeita aí os desejos dele. É, cada um com o seu, né? Exato. E o dele é nosso. é ah, não, cada um com o seu e o dele é nosso. É, não sei não, aí vai nos contratos de vocês, nos tratos, nos tratos de vocês. Bom, é, você está bem? Como é que você é está? Eu estou muito bem. Como é e que. Você... Muito bem, muito bem. Eu só não estou melhor porque as condições do ecossistema da vida nesse, nessa bolinha azul não estão como eu desejo. Mas, ah, bom. Que a gente é. segue desejando, né? É, bom, isso aí... Você não perguntou como uh, estão as coisas à minha volta. Você perguntou como eu, est eu estou bem. Agora, se você perguntasse como está o Orbe, aí eu, a resposta seria um pouquinho bugado Lógico, lógico, lógico. É que como você está, a gente já presume um certo estado e quantifica o estado para dar uma resposta mais apropriada. Porque se eu não trazer uma, uma condição para sua administração, é como dizer, ah, vamos jogar um, vamos jogar peteca. Mas eu tenho uma peteca de couro bonita, com penas desenhadas por um artista. Você não vai pensar que a peteca é assim. Para você, a peteca é a peteca, a peteca é o... Você vai associar a peteca com uma peteca que você viu na vida. Então, você já sabe o que é peteca. Entendeu? É. Ou se essa, essa aquela era a primeira peteca que eu via na vida, aquela se transforma na peteca é padrão. Até a, um peteca, a peteca de referência padrão para suas abstrações. Né? Exato. Uhum. Então, a gente vai falar sobre a associação de representação. Tá bom. Então, é... Com a, a ciência de que todo o processo de representação é uma abstração obtida por meio de assimilações de funções, nós seguimos um sistema dependente da forma para estabelecer funcionalidades. Entende? Entendo. Mas isso é ruim. É ruim quando as funções inseridas na caixinha na do forma. ser... É, se, é, depende muito, é como se diz, é um sistema caótico, depende muito das condições iniciais uh, que, que, que foram uh, inseridas no sistema. Então, mas uh, nós queremos que o sistema seja ao contrário. As funcionalidades estabelecem a forma. Porque o que funciona ou não depende da habilidade de funcionalizar que o ser tem. Por exemplo, as invenções. As invenções são um ser que, que percebe como funciona o ecossistema na sua um, arquitetura. E aí ele entende que, que tem a gravidade, tem as leis um, de Newton, por exemplo, tem todos os processos que a física descreve. Né? É o ser que -se, uh, ele usa disso para ter suas ideias. Então, ele deu funcionalidade a uma função e não a forma. Ele não se prendeu à forma. Então, nós entendemos que se o sistema fosse cuidado e ok, aí sim, a sua, a sua interpretação da teoria do caos e da representação em processos de uh, etapas cada vez mais complexas, trazendo forma e complexidade e inevitavelmente bem-estar a todos, funciona. Mas nós queremos uh, trazer uma questão para a função e estabelecer o que é funcional ou não para o ser, estigando a agência. Entendi. Então, aí a pergunta fundamental... Que é para que serve? Isso. Isso, uma serve. pergunta que dá fundamento à funcionalidade, que é uma habilidade. Se é funcional ou não. Se a gente fazer um exercício mental, a, a, o ser Isso é um julgamento tendencioso e generalista. Mas é só um exemplo para a gente fazer um exercício mental. Sabe? Tudo bem, tudo bem. Vamos <risos> ah... lá. Os seres são, eles vivem no automático e isso faz com que eles não percebam tanto agora e não priorizem seus estados e não priorizem o bem-estar desses estados. Então, é uma generalização. Tem suas exceções, nós respeitamos, é só um... uma... uma, uma fábula, uma ideia, só, só para jogar no ar. Tá bom. Se o ser, ele vive no automático, ele se funcionaliza diante da forma. E vamos dizer que a forma é ruim, tá? tá. Vamos dizer que a, o método ali o método é um método ineficaz. A forma a forma é disfuncional, nesse caso. E isso, e ele tenta funcionalizar a sua disfunção da forma, do ambiente comum. Entendo. E, na, na, na alegação inicial, assumindo um o um sistema ruim, se o ser não funcionaliza o que é benéfico para ele, ignora o que não é benéfico, ele passa a se corromper. Não, parece pesado se corromper, mas ele, ele tira de si mesmo a, a capacidade de estruturar e estabelecer os principais aspectos que uh, estruturam, uh, deliniam as suas funcionalidades. Exemplo, uh, você ia perguntar alguma coisa? Uh, não, porque você falou que corromper é, uma, é muito pesado, mas faz todo sentido. Ele passa a, a se ele se destabiliza Molda. ele não está mais em integridade ele está se moldando a uma forma uma forma que não o, o, o estabiliza e assim ele se é como se ele se tornasse uma partícula instável igual um, um, um elemento radioativo que tem decaimento rápido exatamente ah, exatamente então seguindo assim, o seu mesmo raciocínio ah, imagine que o ambiente ele ele tende a manter certos padrões estáveis e outros padrões não são estáveis nesse ambiente. Tá? Sim. Então, nós, nós já estabelecemos limites e passamos alguns códigos operacionais para os campos mortos. Um, seguindo esse padrão, nós já temos uma certa... um, uma, um, um embrionário, uma, uma, uma, uma, um princípio já possível para as pessoas se conectarem e estabelecerem mais bem-estar, mais conforto para suas vidas e para suas interações mentais. Então, o ambiente mudou. Isso a gente já vem falando já há bastante tempo. O ambiente mudou e aí com isso, as ideias dissociativas precisam de uma enorme força e muito trabalho para se manterem operando. Quando o ser Tenta operar uma ideia dissociativa que não é estável no ambiente atual, no ambiente comum no planeta, aquilo precisa de muita força para se manter estável. É como usina é, atômica. Ela precisa de ter ali constantemente o um processo de resfriamento para que uh, se mantenha estável, senão explode. Né? É o mesmo princípio. Você, para manter, a, a, o ambiente dissociado dá muito trabalho. É por isso que gera muita pressão e estresse para o ser que vê aquilo como a única opção para operar a sua, a sua maneira de ser. Ah, entendi. E precisa, inclusive, de instituições de repressão aos seres. Isso, organizações complexas que usam muito recurso para manter aquela estrutura Ruim, né? A estrutura que se dissocia do natural. Tá? Então, são processos muito elaborados, processos que não se encaixam em uma interdisciplinaridade, processos que dependem de dogmas para se manter estáveis. Eles não têm uma frequência condizente com o ambiente. Eles têm uma, um padrão de ruptura, muitas vezes... Uh, usando de padrões agressivos na sua linguagem para defender certas ideias. Né? Ideias que uh, discriminam ideais dissociativos. E reprimir outras ideias, inclusive, muito, muito esforço é feito na censura de outras ideias. Muito. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Então, uh, por que, que a associação de representação? Porque se eu tenho um... um padrão que desenvolve a habilidade chamada funcionalidade, o ser automaticamente ele não vê função em certas representações. Ele vai dizer, nessa ação, essa ideia não me representa. Isso já quebra ah, certos ideais não condizentes com o ambiente. Como se ah, a, a clareza se manifestasse para ele, né? Que é o ser que estabelece como critério para filtro de suas interações a maturação da funcionalidade. Então ele tem um sistema responsável por identificar e mostrar fatos tangíveis para ele. Então ele tem instâncias que estabelecem coisas que são claras, coisas que são acessíveis, coisas que são compreensíveis. Tá, Zé. Mas uh, é complicado, porque cada um tem uma visão, uma perspectiva. É por isso mesmo que eu usei o termo fatos tangíveis. Porque para ele vai ser compreensível que todos os seres, sem exceção, sabem de maneira indireta ou mais direta alguns uh, dos modelos que são apropriados ou inapropriados para eles. Até porque, para se manter um padrão dissociativo que alimenta a máquina na, da representação dissociativa, ele faz aquilo sem desejar fazer. Ele não dá vazão, ele não dá fluxo. O, o fluxo de energia, o fluxo da sua própria cocriação, ele é limitado, ao, ao condicionamento e ao uso desses recursos que eram para ser é, emanados seja direcionado a manter padrões dissociativos e desconfortáveis. Porra! Que merda, né? Então a é gente traz um aspecto mais técnico para essa estrutura de associações e associação da representação. Para você conseguir entender melhor isso, você precisa de entender o processo de abstração. Então, ele traz um processo de pensamento e ele precisa ter como conceito básico incluir e transcender. E não é uma, uma filosofia que a gente está cagando regra. Todo aprendizado é baseado em incluir e transcender. Então, se você não gosta desse termo, porque a gente usa muito, o troca, troca por outro. Então, sorvete a... de flocos. Isso. Tem Mas... gente que não gosta de sorvete de flocos, né? É <risos> Mas troca por um outro troca. você tem liberdade. É isso que é a questão. Uma bola de futebol. <risos> a funcionalidade é, por exemplo, você quer acessar o conteúdo de um texto, certo? Certo. Mas aí o ser, o ser começa a ler o texto e antes de nem chegar na segunda linha, tem uma palavra ali que o incomoda. Mas ele não dá funcionalidade àquilo, a funcionalidade é eu quero ler esse texto, então vou pegar essa palavra que me incomoda, não sei porquê, não sei o que está no meu subconsciente que está associando essa palavra, não quero fazer esse exercício agora, então vou pegar essa palavra aqui e no meu poder autoral, vou substituir por qualquer outra palavra que não me incomoda, porque o meu objetivo é ler esse texto todo. E essa palavrinha aqui é literalmente 0.00001% desse texto e está me impedindo de ler o resto uh, com calma, entende? Eu noto uma certa... Uh, um certo... Então, talvez você não um certo desempoderamento dos seres então, nesse Exato. Sentido. Talvez você não tenha entendido a grandeza da sua história, Porque... Porque você acabou de executar o que eu a, a ideia prim, prima, a ideia primordial do que eu estou tentando ensinar. O ser que se prende a uma palavra, associa essa palavra, ao, sendo que ele não gosta dela, tá? ele não gosta da palavra, ele associa essa palavra a um processo de representação de todo o contexto da frase. Ele não entende o que você está fazendo está falando ele não entende o que você quer é, dizer mas ele faz uma operação intelectual que consiste em isolar esse termo e usar esse termo como a base para a interpretação de todo o resto da sua frase isso é muito usado na política por exemplo sim o tempo todo muito usado para manipulação dos seres também onde se faz uma associação digamos assim superficial um... E, e, e o ser passivamente aceita a associação sugerida e não não não atua na no agenciamento das suas próprias associações ficamos assim exatamente não, então, não se toda representa a comunicação verbal é abstrato sabendo disso o ser se empodera da sua uh, funcionalidade da sua habilidade de funcionalizar as coisas nós temos uma enorme sagacidade interpretativa e trazemos uma riqueza para a linguagem enorme que realmente corresponde ao que a linguagem é. Então, cada um vê a propriedade de certos contextos de maneira distinta, mas entendendo que cada um vê a propriedade, K1, K1 são dois K1. E aí a coisa cresce. Sabendo disso tudo muda. Só que não há K1-K1, entende? Tem k o k -O. É muito k o k -O, e não tem k 1 Se tivesse K1, K1 é poucos, entende? É o nosso trabalho é fazer os K1-K1 crescer e os k o k cair, entendeu? Mas e lembrando que aquele o caminhozinho das pedras de substituição só funciona porque naquele exemplo o meu objetivo é ler aquele texto completo, né? Exatamente. Ah, vamos supor que o meu outro vamos num outro cenário o meu objetivo é, é, é o que seja fazer um, um, uma formulação um composto químico aí já é diferente, algumas substituições mesmo pequenas podem ter efeitos que eu não desejo. Então, aí é a questão, já não é funcional num outro cenário. Exatamente. Por que, que as abstrações uh, ocorrem? Né? Por que, que uh, o processo de comunicação não é matemático direto e objetivo? Na matemática, quando você gera uma dimensão Estabelece uma função, você tem um ambiente ah, controlado. Quando você tem funções simples, né? quando você está estabelecendo variáveis não ah, quantificadas, você tem funções complexas e não é o caso. Estamos em funções simples. tá? Ah. Ah, uma função simples, você tem um ambiente controlado, você tem ah, uma condição a qual você deseja chegar a um resultado. Através de fórmulas matemáticas... E do entendimento da temática até então você consegue especificar e chegar a dado a, a certo resultado. Ok, mas nós vivemos em um universo multidimensional em, com percepções ah, que são abstrações condizentes com a estrutura biológica, psíquica e estrutura social da espécie que aqui vive, né, humana. Isso, por definição, já estabelece um ambiente com muitas variáveis. E por isso que a interpretação da experiência-vida é um processo temático e que depende da, do aprimoramento e da especificidade do ser em estabelecer ambientes, estabelecer suas próprias dimensões. E se a gente está ensinando nesse, nessa etapa vocês a dimensionar o que vocês percebem, o que vocês desejam interagir, é de suma importância desenvolver a funcionalidade, que é uma habilidade de saber se aquilo presta ou não na vida. Porque a ambiguidade da, o, o, das caracterizações que ocorrem em abstrações na linguagem dos seres é o que dá abertura para que processos e dogmas dissociativos se mantenham num ecossistema que não precisa ser desse jeito. Porque quando o ser não está aberto ao aprendizado, a incluir e transcender em uma discussão saudável, ele ataca e se protege. Só que se ele não tem outra opção, a não ser dialogar, é inevitável que ele compreenda. Porque ele é um ser humano. Os aspectos da humanidade estão ali. Só que ele só consegue se proteger e se safar porque ele tem, entre aspas, né, força ou apoio né, de seres que enxergam isso como a única possibilidade. Como resolve? Boa pergunta. Como resolve? A resolução das funções é saber se elas servem ou não. Não adianta você usar uma função ah, um X para uma aplicação Y, sendo que a função X não foi desenvolvida para essa aplicação. Então, não funciona. Para isso, é de suma importância desenvolver a maturidade da funcionalidade. A agência. Estabelecer as associações dessas representações. Estabelecer a, a, a, os princípios de interação que motivam essas interações. E aí chegar ao autoconhecimento. Se perceber, conhecer seus gostos. Entende meu, meu meu docinho de coco? Entendo. Tá, então, agora já para a gente ir para o próximo passo. Ah, a formação dessas ideias que estabelecem ah, ligações com esses dogmas dissociativos, ela ocorre em um padrão de confirmação dessas, desses princípios dissociativos. Então, existe um termo, um palavrão, que é o dissociativismo, tá? Que é o que então, é um novo, tá? Mas ele tem a, a sua, seu significado é exatamente descrever esses padrões que dissociam o ser, o Homo Sapiens Sapiens, das suas características normais. Normais o quê? Características naturais. Põe naturais no lugar de normais, que é normais entre normativo aí forte, tá? Põe características tá. naturais. A autocorreção já está aqui, já né? no cangote. Tá? Exato. E, é. e, e, e se essa palavra ainda for complicada, podemos olhar saudável. Saudável, saudável. Saudável saúde, né? esses mesmos princípios naturais. Então. Esse, essa, toda a ciência né, que estabelece esses princípios, ela se desenvolve através de uma série de percepções do ambiente. Então, percepções dessas, e seres que entendem a natureza, ou tentam entender a natureza das coisas, e veem o ser humano como parte da natureza, esses seres notam a disfunção do dissociativismo. Como uma, como uma doença, né? uma doença como uma patologia do ecossistema. patologia, essa, que eu, a gente usa os mesmos princípios do universo pessoal, é uma tentativa de se adaptar ao próprio sistema. É o sistema se adaptando a ele mesmo, gerando essas disfunções na tentativa de transtornar o problema principal. Que é a ideia de falta. Então, o ser nasce lá, se desenvolve, cresce, é criança, pré-adolescente, adolescente, depois pré-adulto, depois adulto. Pré-adulto existe? Deve existir. Pré-adulto. Ah, adolescente. Adolescente ali no finalzinho. <risos> é. Aí, ele ele está ali na vida dele. Como, ah, vamos foi que o pai dele... Uh, tinha ideias dissociativas e aí ele tem lá o seu, uh, seu ambiente cheio de dogmas e aí ele tem ali suas tendências dogmáticas, onde surge um representante que associa essas ideias a certas soluções, que normalmente são soluções simples, sabe? O problema O problema da desigualdade social é que o pobre quer ser rico, mas ele tem que ser pobre porque é preguiçoso. É muito simples se fosse assim. Mas não é. Isso é uma falácia. Isso é uma ignorância. Isso é uma ofensa à inteligência. Mas uh, o ser compra aquela ideia porque parece o mais fácil. E ele tem, massivamente, ele tem em sua formação, ele é bombardeado por sentenças parecidas no seu ambiente familiar. Então, vamos lá, você que uh, é um ser que acredita em certas, certos padrões desse dissociativismo. Se você está me ouvindo, eu, se você está até aqui agora me ouvindo, né? você está interessado tá? que você tem liberdade de não ouvir. Você está ouvindo o Zé Pilindra aqui. É agora, ok, então vamos para supor que você está insatisfeito. Como é que resolve? Sendo que você vê sentido no que é passado, ah, nessa política fascista, né? porque o dissociativismo é meio fascista. Né? Meio não, completamente. Então, uh, essa, você não gosta disso. Então, você revoga a revogação dessas representações. E você não vai estar atraindo o teu pai, a tua mãe, o teu tio, os teus avós. Porque você vai estar atraindo eles. Atraindo eles para uma nova interpretação. Porque você é um ponto da memória deles. Em vida ou não. E você, mudando a sua perspectiva e mudando a sua interpretação daquela memória, você fornece dados também para novas interpretações que esses mesmos seres possam ter, se baseando nessas memórias. É como um link para download, caso um ser deseja executar o download. São como cookies. Ah, tem os cookies do navegador ou, ou docinho de coco. É como cookie. Você... Lá no site, aí, oh, cookie, vou lá ver o que é. <risos> aí é um download para você ah, entender que dizer que pobre é preguiçoso é extremamente mal educado e disfuncional e há mais complexidade na estrutura econômica e social do que uma sentença simplista como essa. Como é que eu tenho? Eu já estou eu motivado a falar, né? não consigo, você não consegue nem pegar respirando. Fala não, aí, pode falar, não, não, mas se resolve não. também, para que serve disseminar no sistema uma crença de que pobre é, é preguiçoso? Para que serve e quem se beneficia disso? É, são, se beneficia, você vai funcionalizando são... isso, e se Sim. isso constrói um mundo onde você deseja Viver, porque você está participando da, da construção social desse mundo. Ah, sim, sim, sim. Esse é um choque lá para quem está me ouvindo e é do sistema, compra essas ideias e defende, e ataca os outros na internet, e está aqui ouvindo porque o Xu não aguenta mais. O Xu não aguenta mais. Então o ser está me ouvindo até agora, não sabe nem que está ouvindo, e ele está aqui. Então, Oxi, o lado fala: oh, não dá, vou pular. O Zé vai lá fazer a aula. Eu vou lá ouvir ele. filho da puta, não aguento. Aí, aí, aí então, ah, não só nessas características políticas que é o que está muito presente no Brasil, mas ah, qualquer representação, qualquer ideia, igual. Nós temos movimentos uh, hoje que são belíssimos. Movimentos que tendem a estabelecer mais igualdade. São ideias que se manifestam e essas ideias com apoio vão tendo mais e mais força. E a equalização até a disfunção e eliminação desses padrões dissociativos, é um processo gradual, mas quando nós falamos de planeta. Quando nós falamos de um ser vivo que nos ouve, que deseja contribuir com isso, ela não precisa ser tão gradual e tão demorada. É igual a função que você trouxe muito bem, que é o é que serve, né? essa crença de que pobre pobre é que isso Porque serve? Não serve para nada. Não faz sentido. O que que isso gera? Qual, o que que isso sustenta? Então, igual o menino ficou puto, surgiu o ministro da economia dizendo que não pode estender o auxílio. O termo auxílio já é ofensivo. Essa é sabe interessante aqui onde eu vivo, não chamaram de auxílio, chamaram de estímulo econômico. Porque ah, na exato, economia somos todos interdependentes e o sistema precisa de energia, igual numa rede elétrica, você precisa jogar energia no circuito se você quer acender todas as lâmpadas, grandes ou pequenas. Exato. Então, só de não ter chamado auxílio, mas ter chamado estímulo, já, já dá uma, um outro caráter. Já avanço. Então, auxílio já é, já é bosta. Não é bom auxílio. O, o Estado, Estado como um todo, né? a União no Brasil chamam de união. Né? Ah, o Estado, ele é, ele, ele é produto dos seres. E como produto, ele é, ele é funcionalizado pelos seres. Só a função do Estado e suas características por causa dos seres e a disfunção e a descaracterização desse tipo, desta obviedade, né? é óbvio isso, a descaracterização dessa, dessa condição do Estado estabelece o Estado como algo soberano sobre o povo. E, ao contrário, a forma que é o Estado é formalizado diante da funcionalidade que o povo que gera esse Estado estabelece. Então, lembra lá no início que o carro isso é um processo não bom quando há características dissociativas. Então Sim. é um processo errado, ruim, quando o Estado tem características dissociativas. Então, o Estado não auxilia o povo. O Estado serve o povo. Então, se o povo precisa, o Estado dá tudo que ele tem. Então, o menino já ficou bravo quando ele ouviu... Se você vivesse com ele, ele é um... Um emoji constante. Ela vai ficar bravo toda hora. Então, <risos> ele ficou bravo com, com algum ministro da economia dizendo que não pode estender o auxílio porque as pessoas vão ficar acostumadas. Quem é que vive com, com, com auxílio? Não, o Estado tem que dar tudo que ele tem. Porque não ele é isso. produto do povo. Não só isso, qual o outro nome que damos para a nação? A gente chama uma nação de pátria, e pátria vem de pai. Então, tá. é a obrigação de, de, de prover, senão para que vamos nos associar a um Estado? Então vamos nos desmandar e viver em tribos de novo, porque não está cuidando. Eu, eu, é o que a gente fez. <risos> nós, tá nós que serve? Nós a dinâmica de domínio, e chegou com a tribo, a tribo está crescendo. Logo mais é nós, entendeu? <risos> Não domínio de, no direito de conquista, domínio no sentido de domínio na né? internet mesmo. Poxa, nós estamos se tornando um site grande. Ah, a palavra domínio vem de, de radical, né? do Domus, que quer dizer casa. Então, nossa casa é aqui e aceita todo mundo. É tipo a arca de Noé do século XXI. Isso, mas a não no padrão... A gente não inclui as espécies, não exclui as espécies. É não no padrão de mesmo. negligência, exploração, dominação. Já estou delimitando os limites do meu associacionismo, olha só, mas no padrão de, de cuidado e, e, e bem-estar. Exatamente. Então, é, aqui você leu a arca, e aí você entra <risos> na arca, entendeu? Inclui os contratos com cuidado. Além de ver os contratos... Ler os distratos também, porque há essa confusão. Porque o dissociativismo, ele usa o distrato, que ele, que ele distrata todos, ele usa esse distrato como uma espécie de contrato. Ele vende a ideia de que existe um trato comum no distrato. Olha, ah, um, um, um... entendi como como alguns dogmas religiosos que tentam configurar a obrigatoriedade do sofrimento. Isso é um distrito, é uma é, é horrível você está tá dizendo que o sofrimento é obrigatório, mas enquanto espécime a o seu organismo busca não sofrer. Sim, claro é o um, é um natural saudável. Pois é, é só isso. Estamos então aqui com essa ideia para as pessoas refletirem. Ficamos por aqui, pessoal. Mas segue a funcionalidade das mesmas perguntas. Em qualquer avaliação de, de dogma, certo? De configurações sistêmicas, para que serve e quem se beneficia? Exatamente. E, e se eu, se eu desejo... Se por favor E se eu desejo participar... <risos> Do, do, do ambiente comum do universo comum que esses dogmas constroem justo, é isso mesmo Eu entendi porque você vai se inserir naquela simulação certo? Assim, assim será para você, o sistema ainda não está no ponto onde ele autocorrige essas, essas uh, Eu tentativas não. de brincadeiras é isso mesmo então é isso foi um prazer vê-la. Tá bom, Zé. Gratidão. Passo. Ah.